Pois bem, meus amigos, aqui estou eu e Madalena fazendo uma limpeza nessa calçada e também na beirada da nossa rua, porque por muito chover, isso aqui criou um mato com uma raiz que fica entre o asfalto e a calçada. Então eu comecei com a Madalena a limpar ali naquele poste, onde... Estão aqueles outros tubos de metal ali do lado Começamos a limpar ali Viemos limpando Porque o pessoal já fez a limpeza da grama Jogou aí na beira da calçada E nós estamos limpando aqui Tirando toda a sujeira E eu vou mostrar para vocês O nosso trabalho Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tô gravando é, Dizendo que não é obrigação nossa fazer isso Mas É a nossa rua é onde eu habito com a minha esposa Com meus amigos Não custa nada eu dar um tempo E trabalhar com a Madalena fazendo essa limpeza Aqui está a Madalena Acabou de tomar um copo d'água E eu também vamos já continuar. bebi água E agora vamos continuar A limpar aqui A nossa rua Bom, agora eu vou pegar meu Enxadão, a Madalena vai continuar limpo Vamos limpar Fui aí, meu lindo Fominha linda, não sei É bichinho, né? É Deve ser já achou Achou? Achou Será que ele ficou minhoca? Sim. Eu achei minhoca ali mesmo Delícia Olha que minhoca grande aqui Cadê ele? Pega a minhoca Ah, pegou oh, se pegou eu Vou mostrar pra vocês aqui ó. Se ele deixar eu mostrar Ali, ó Comendo uma minhoca Que eu dei pra ele ou pra ela, não sei Ai, que bonitinho, gente É o João de Ou Joaninha, não sei Peguei a minhoca Tá olhando ali pra nós, hein Come a minhoca rapaz, rapaz oh, Rapaz, rapaza, come essa minhoca logo Deixa eu comer, Quando ele come eu vou trabalhar Senão eu vou ficar olhando ele se alimentar ali E o nosso vai ficando para trás Madalena está me ajudando lá em cima Puxando o que foi ficando para trás Que o enxadão não tira E eu vou arrancando aqui Aquilo que ela não consegue Vou mesmo Já agora horas? Nem sei Isso aqui é o serviço de, de manhã né? é. é um trabalho que você carro. vai de manhã mesmo de o, o sol está muito forte Eu estava ocupado de manhã fazendo encaramento de da para Você sabe que não vou me Eu vou eu não vou me É Não tá muito afim de comer minhoca, não É, João de barro deveria comer Minhoca, porque a minhoca, a minhoca vem do barro. Ah, ele gosta de bichinho. Mas... É, ele gosta de. Espacioso. Gosta de bichinho lá que só ele enxerga. Tá comendo ali. E agora nós vamos tomar o nosso café da tarde. A Madalena preparou pães. Um queijo muito gostoso. Ali nós temos leite fermentado, um café fresquinho, um leite no capricho. no capricho vamos nos alimentar porque aí fora tá quente. Eu vou tomar um suquinho né, para refrescar. É de fato é muito bom mesmo. Olá pessoal, bom dia, estamos nós aqui de novo mostrando para vocês o nosso trabalho, que nós começamos aqui ontem, ó, aqui no pé do poste, ó, até a marca aqui, até lá embaixo, olha como é que ficou bonito, o Cícero já tá lá, acabou de começar, são, acho que são umas 8 horas, 8 e pouquinho da manhã agora, tá nublado, então tá gostoso para trabalhar, aí vou deixar o celular ali parado, para vocês verem A gente terminando o trabalho de hoje Né Cícero, bom dia Bom dia Tá na luta aí já, né? Ah, já Então agora eu e também vou começar a assim, ah, gente, tava nublado, agora o sol já começou a aparecer tá Mas tá bom, tá melhor do que ontem Olha, já tá vindo sol ardido Prometedor Mas vamos lá Assim ela tá mole Vai, vai trabalhando e vão aparecendo. Né? pé da árvore e vamos nós Lá do alto eu não tinha visto mais a Madalena Nesse bueiro, pelo menos eu não vi, né Aí nós resolvemos vir aqui para terminar o nosso vídeo Limpando esse bueiro Porque cai muita sujeira dentro Aí nós continuamos limpando Não demorou muito não Pra quando chegar nesse bueiro a sujeira não vir, né Não entrar dentro, como entra Não, pegar com a mão isso aí não é bom mesmo Nós não sabemos nem o que, que passa Cocô de cachorro e tudo mais, né então é assim gente Agora sim eu posso finalizar o, o vídeo Porque agora Pelo menos... Chegamos aqui a um ponto Vou mostrar para vocês então Nós começamos lá no alto né? Lá no alto mesmo ó. E terminamos aqui embaixo Começamos ontem e terminamos aqui Agora Agora é só acabar de limpar esse bueiro aqui E a gente já vai para casa E vamos continuar trabalhando lá em casa Muito o que fazer por sinal um abraço a todos vocês. Bom pessoal. Agora. Eu e Madalena terminamos. Então o que eu peço para vocês. Continuem conosco. Se inscrevam no canal. Dá o seu like. Comente. Compartilhe. Um abraço a todos vocês gente. Um abraço de coração.